O Google AdWords está a testar um novo formato de anúncios que, como podemos ver, é muito atrativo. Neste momento está nas categorias de moda e decoração, é exclusivo nos Estados Unidos e para quem pesquisa em dispositivos mobile. Então, se alguém procura por um determinado look, por exemplo, para uma festa ou para um evento, vai ver essa fotografia e depois consegue ver resultados patrocinados com essas peças de roupa para poder comprar. Faz todo sentido neste tipo de de categorias, temos este tipo de anúncios. Um, podem ver mais informação mesmo aqui no site oficial um, Google Inside AdWords, portanto, esta notícia é uh, muito recente e temos aqui todos os detalhes, portanto, foi lançado há uma semana atrás a notícia e agora saiu uh, esta notícia uh, ontem em que mostra realmente mais detalhes sobre isso. Aliás, tem aqui um link para quem se quiser candidatar para estas campanhas que vai ter a página... Uh, shopping Campaigns, portanto no AdWords podem fazer o Shopping Campaigns uh, e ter aqui mais informações sobre isto. Uh, por isso esta é uma novidade interessante para estarem atentos da área da moda, da área de decoração e outras similares que calhar eles venham a estender uh, já que o AdWords tem vindo a evoluir bastante, tem tido outras alterações, outros upgrades também recentemente uh, e por isso estejam atentos para tirar o máximo partido desta ferramenta fantástica AdWords para promover o seu negócio no Google.